7 DJ Shininho, Daniel 7. Aê Shininho, o rolê hoje é de Honda Civic do Novo, mano. Pega a visão do retorno. Até pensaram que esse era o meu fim. Eu retornei mais ou menos assim. Eles falaram: Olha o moleque aí de novo. Oh, oh, oh. Honda Civic do Novo. Nós fazendo a ronda na cidade. E o olhar dos invejosos. Quando nós passa de nave, comigo só tá quem tem pureza de verdade, comigo só tá quem tem pureza de verdade. Quando a tropa passa, as cachorras late. Senta, senta, senta e chama o bonde pro combate. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta e chama o bonde pro combate. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta e chama o bonde pro combate. Até pensaram que esse é o meu fim Eu retornei mais ou menos assim Eles falaram, olha o moleque aí de novo Ronda oh, oh, oh. Civic do novo Nós fazendo a ronda na cidade E o olhar dos invejosos